até acordar despreocupado Sabendo que tem da janta e do almoço Mas eu vou pro corre, atrasado Vocês estão querendo sair, eu quero a zona de conforto Se hoje eu tenho um boot é graças a minha botina Fiz por que precisava não pra impressionar Betina Vou deixar minha marca escrita nas alas e esquina Tenho que pagar aluguel, deixar currículo na Dia. Enquanto você dorme, eu sou do tipo que cochila de olho fechado, descansa aberto, sonho tanto que brilha Ligo a TV, é assim na loucura, põe no canal de comédia, olha o Tiago Ventura Pega a vitória da quebrada e bora mostrar pra rua, lembrando que dinheiro é bom, mas não esquece da cultura Muitas vezes eu andei na fissura, quebrado, largado, iludido e fudido na viela escura O mal chamou, chance ele não. Vamos ver se muda, olha o Dino vilão A rua, ouve a rua Na minha treta com o tempo, ainda me sinto atrasado Agradeço a experiência e os meus grisalhos Envelhecer é o prêmio daqueles que ficaram Saudade dos que se foram, vão ser sempre lembrados Já andei tão quebrado que me sinto privilegiado Quando tenho do buzo e um troco pro salgado Alegria de pobre é ver boleto Você, trampei com um velho ricão e vou te dizer Antes de morrer ele queria reaprender a viver Eu tô correndo pra buscar o que eu quero Mas não, não choro, choro por aquilo eu... que não tenho Quem tem lealdade nunca tá no zero Pra fazer valer, luto com, com desempenho Eu tô correndo pra buscar o que eu quero Mas não choro por aquilo que não tenho Quem tem lealdade nunca tá no zero Pra fazer valer, luto com desempenho